É o pé de serra original da Paraíba oh, pode de Dona da minha cabeça Ela vem como carnaval E toda paixão recomeça Ela é bonita, é demais Não há um pôr seguro O futuro também não há Mas faz tanta diferença Quando ela dança, dança eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é demais. Dona da minha cabeça, quero tanto lhe ver chegar Quero saciar minha sede, milhões de vezes, milhões de vezes Na força dessa beleza, que eu sinto firmeza e paz Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça, não te esqueço jamais Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, demais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 Apaixonando os corações.